O segmento logístico é um segmento que está em constante crescimento. Olhando para esse setor, a Simpress consegue ofertar soluções para facilitar o processo de entrega e coleta de assinaturas no processo de entrega. Ou seja, são soluções embarcadas em dispositivos mobile, seja um tablet, seja um smartphone, para que o o entregador, no momento da entrega, faça a coleta dessa assinatura. São soluções baseadas em inteligência artificial e machine learning que apoiam todo esse processo na cadeia de entrega de mercadorias. O primeiro benefício é ter as informações de forma online, ou seja, a mercadoria foi entregue, você já tem essa informação dentro do seu sistema legado. Então, todo o processo é acompanhado através de inteligência artificial, através de geolocalização e todo o processo de assinatura pode ser efetuado dentro do dispositivo. Positivo, evitando assim a utilização de papel.